Olá pessoal, tudo bem? Você já se escondeu, se protegeu da chuva, de trovões, de raios, embaixo de uma árvore? Vou te mostrar agora o perigo de você fazer isso. Vem comigo, depois da vinheta. que você não deve fazer nunca, olha só esse pessoal, acabou de cair um raio ali, todos eles foram atingidos pelo raio, na realidade o raio caiu na árvore e eles foram atingidos porque eles estavam sob a árvore, então a árvore serviu como um para-raio, então não é uma boa solução, não é uma boa medida de proteção você se esconder quando estiver é, no período de chuvas e se você estiver andando na rua, então a melhor maneira que você deve fazer Agir para se proteger é, se você vê que o tempo está mudando, primeiro não saia de casa, não ande na rua. E se você estiver na rua e o tempo mudar de repente, você for pego, desprevenido, você deve procurar um abrigo seguro. O que, que é um abrigo seguro? Não é uma árvore, não é ficar perto de postes, você tem que entrar numa estrutura, numa casa, num estabelecimento que possua uma estrutura física dotada de para-raios e de aterramento. Nesse caso, a árvore ela funciona como um para-raio, então não é uma boa solução para você, porque basicamente todo raio vai cair nessa árvore, e se você tiver embaixo, você vai ser atingido. Eu já fiz um vídeo no canal, vou deixar o card aqui em cima, falando sobre isso um tempo atrás. Espero que você leia, você aprenda, porque isso são detalhes que podem salvar a sua vida e da sua família. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa dose um pouquinho de dicas de segurança, é isso aí, fica comigo, se você gostou, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe na sua rede social e ative o sininho. Até mais. Tchau.